E a dela é muito fácil. Ai, o que é isso? Ai, ah, é uma plantinha. <risos> Do que partiste da planta? planta, assim, é? Mas é uma planta, é? Manda é. só para testar. Bom, pessoal, <risos> eu fala de novo para mais um videozinho. Esta vez, pessoal, é um videozinho aqui com a Márcia. Dizem-me uma lá, Márcia. olá, Márcia. Nós hoje vamos fazer um vídeo. onde contei uma. <risos> Caixa. vamos fazer o, uh, aquela tag, o que tem na caixa. Basicamente vamos pôr coisas dentro da caixa e vamos estar assim com a mão, como vocês é podem ver aqui, e tentar descobrir o que está lá dentro. O Miguel é que, quem está a gravar, e a Miguel está a gravar, mas vai ser o Miguel a escolher as cenas para pôr aqui dentro, está bem pessoal? Nós vamos estar a virar as costas. não? pode respirar. Oh, não, não, não, não. <risos> isto é ver que... Ah, <risos> mas está a aparecer? Ah, isto não. É uma lata. Isto é uma lata. Isto é uma lata, é uma é uma lata mas é feijão, pode ser feijão... Eu não sei dizer o que é isto. Ai, mas é uma lata, é daquele tipo de ervilhas, ou feijão, ou salsicha Eu nunca toquei isto. Está aberto. ver? Está a ver? Isto <risos> é de <risos> É de eu acho que isto é de feijão. Vou arriscar. É uma lata de feijão? Não. Não é? Não. Então não sei. Milho? Não. Mas é uma lata disso? É uma não. lata! É uma lata! Está a Mas f... eu não sei dizer. Claro que, que é. não sabes. Está certo, uma lata! Ei, tu! Mas a salsicha! contra a ver com isto? Cali! Tenta calhar! Tenta falar! Cali! Anda, pode tirar. A dela é muito grande. E a dela é muito fácil. Ai, o que é isso? Ah, é uma plantinha. Do que partiste da planta? É é. Mas é uma planta? Né? É. Deixa eu ver. <risos> toda cagada Não vai ser cagada, vou fazer uma... de... <risos> de... de... Tem belo Não verde E isto, my Não sei, encontrei essa acontece Enquanto era nome numa ali no meio, fiquei Uma agora com fios, eu não sei não o nome disso. Nem eu. Tem nome? Tem. Eu tenho imaginar o que é, mas eu não sei o nome. De... Ter... É uma coisinha isso. rodinha. com fios assim à volta, a é enrolar-se. Normalmente no... quem não é isso? sei lá volta. No no é um Confio, velho, no vídeo, um novinho. No novinho, Acho que não, novinho é carne. Vou dar cá isso, É aquela cena de pós-gatos que não, para os gatos, já está. Pronto, a não, é ganhou o pessoal, não, pessoa, não conta. É. Os gatos fazem isto com isto. Não, é um grande. É o branco um é Boa ideia. Como é que está Como é que está Hello, it's me. I was wondering if after all these years. Pode. Caraca, então já me está a duas horas, está a chato. Olha lá, pessoal! Já se assustou. É. E Que ingênuo, mas foi. Aquele sentimento de tocar ali. É um creme, a mão, é, a cena, a do creme. é a cena do creme, Isso é cena Que creme, é o creme que eu tinha lá em cima para a cara à beira da cena de barbear. <risos> eu estava à procura de um jeito para tocar-nos esses dentes. É um creme pessoal, isto é um creme, é, é tipo verde azulado é a embalagem. É. Isso, velha! Ah! Pô. Ei, não dá para ver nenhum deles na câmera, ah, agora dá. Eu vou ser para sequedadinha. O é isso? um mini porta-retrato, não é? Eu não sei onde diz, mas é a cena de pôr na guitarra. Eu sabia, era Ah, foi. isso é mais difícil para ti. Eu tenho uma igreja. Vamos trabalhar, né? hum? não é? Não. Para a tua guitarra. <risos> Não sei o que é que é nada do que está aí, portanto. Já se pode virar. Mas desde que acho que é assim que se diz. Descreve-a, a Pronto, então. Desde que eu descrevi. Ah, não, pera, pera, pera, vai Já li isto, está É uma coisa. Yes! Consegui! Ela gostou toda. Ah, isso agora tens de descobrir, é o que tens de descobrir. Tem escuro e tem ali dentro. Ah, tem escuro. Porra. Também não sei. É uma gaita. Não, não, sei. Sei. não sei. Não faço ideia. Eu fui buscar este lá de dentro. Cuidado, que era é parte. Então, não sei o que é isso. Nívia já. É. Isto é um rolo. É um creme. Não sei se é um creme. Eu acho que é um creme. É um creme. Agora o qual não dá a saber. <risos> mas é um creme. A única coisa que eu queria é que tu estás lá a mãe e ficaste com todas as coisas. Mas nem encontro um bebê da puta com coisa que sair. É porra. Eu tenho um, mas não é isso. Esse tem folha. Eu tenho um creme, mas não é isso. Ei que nojo! É negro, é preto. Ai, Ah, não sei o quê. Eu já sei que é. Já sei o que é, É um creme. Ai o dela? Ah, não sei o que é teu. Não sei, eu nem sei o que é que ele disse. É um creme, O teu? Não sei ver isto. O teu Mas é um é rolo. É um rolo, não sei o que Isto não é um creme, isto não, é um não é um creme. não, isso é gelo, atrás. É gelo. Como é, gelo. Oh, é gelo. que eu ia saber? O que é isto? É um rolo, está bem, mas sei lá, é as cenas de pôr de cabelo no cabelo. É uma coisa que nem sabe o que é. Que é é não. É <risos> bolastas do caralho. Como é isso? Não é isso, Viagra? Olha que que isso? <risos> isso é merda? Lá, não. como não é, é, é que eu tava vendo. <risos> que isso? Que isso é merda? É bolastas, como? Não é? Que isso? Pessoal, eu não sei o que é isto, mas eu falei. Olha Isso cai, não não é é deve ser <risos> para a máquina de lavar roupa ou caralho. <risos> Vocês vão muito recorde. Claro? Pode. Siga lá ver o que é que tem aqui. Então. Nossa. É uma meia, não é? Ah, mas é uma meia especial, está usada. Não é uma meia. Uma caneta. É uma meia. Não... É. é caneta Sim. vermelha. Não é caneta. É foi bem. É? Está usado deve tirar a mal com o caralho. Isto é um lápis? Não é um lápis. Marcador? Sim. Pintei-te. Então. Pinta. Nice. Pintou. Pessoal, foi tudo por hoje. <risos> Olhem ela aqui para cá. Estão a agirar? Então, <risos> pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Pá, isto ficou empatado, portanto. Não ficou nada. Então, pessoal, se vocês quiserem mais, comentem aí vou fazer a parte 2 e faço com o Miguel, a próxima vez eu vou fazer com o Miguel. Já sabem, as redes sociais do mais, você não está aí na descrição, é só passar e segui-la no Insta, aquela que é seguido hoje no Insta. Gás, me chamo Mananuto. Espero que tenham gostado, fiquem bem e fui. Fui, fui. E fui! ei Eu toquei em crédito.